Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo. Para o estudo da obra O que é o Espiritismo? de Allan Kardec Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos Estamos entrando no ar para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo? de Allan Kardec Aqui na companhia de Aloysio Guigino Nosso abraço, amigos companheiros de caminhada ela, Maria de Fátima Miranda Sim, que Jesus nos conduza Hoje o tema é em homenagem a ela Sim. Ela foi feiticeira em muitas hum. encarnações, Senhor Pardal, ah, nosso técnico Vou seja hipnotizar você é, Tu vai contar essas histórias aí? Bom, ela não gosta de falar desse, dessas existências dela passada não Mas o tema hoje é esse, médios e feiticeiros Estamos no capítulo primeiro é, Qual é o tópico aí, Luiz? Porque aqui é. eu tô, estou tô com o meu livro aqui, mas o meu livro ele é online. Primeiro, Isso. Pequena Conferência Espírita. Isso, Pequena Conferência e começamos Espírita. Começamos agora esse tópico: médiuns e feiticeiros. Exatamente. Então vamos nós aqui descobrir um pouquinho do passado da Miranda também. É. Médiuns e feiticeiros. A pergunta do visitante é a seguinte: desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas. Médios e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa? E Allan Kardec responde: "Em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes, que pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. O mesmo foi o mesmo que se deu, com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder, e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação que os feriu. Não, não precisa nem tão longe, Jesus foi acusado de ser feiticeiro. <risos> Jesus foi acusado, porque as curas que ele realizava e até o fato dele realizar curas nos dias ditos que eram proibidos sábado. O sábado, né, o famoso sábado é, Fez com que é, alguns fariseus, alguns publicanos o acusassem de feiticeiro E de que servia aos interesses Sim. do demônio E se Jesus passou por isso, os médios da época, os profetas Muitos foram qualificados Sim. também como também. feiticeiros, perseguidos, torturados e mortos Hoje em dia está melhor para tu, não é, Maria de Fátima? <risos> quando tu foi para a fogueira, tu... Olha, não é nem quando eu fui. Eu, de repente, o me preocupa é quando eu coloquei alguém na fogueira. É. Né? é mais grave. É mais grave, é mais grave. E, então, vamos seguir aqui. Né? Não quer entrar em detalhes aí, mas vamos em frente. É interessante essa, essa colocação aqui. A ignorância exagerou o seu poder. É. Não? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, é pela época que Kardec cita aqui, é, a ignorância é que determinava é, essa acusação de feiticeiros. E nós vemos isso, não apenas na época de Jesus, mas nós vemos isso na Idade Média, pela Inquisição, certo? em que não era nem pelo que faziam, é pelo que adotavam. Certo? E eram acusados de feiticeiros. Certo? De, é, é. Então é sempre a ignorância. E se nós não precisamos ir tanto longe não, hoje em dia continua. Continua. Continua. Certo? Muitos médiuns são incompreendidos. Muitos médiuns são incompreendidos. Porque se você não tem o conhecimento de que se trata de algo, de uma lei natural, você vai... Muitas famílias... É, acabam internando a pessoa Eu vejo muitas crianças Que estão sofrendo com isso Porque os pais não sabem como lidar né, com, que a, com as informações Que as crianças dão a elas Em relação ao que elas estão percebendo Do lado espiritual Então, não que vá chamar a criança de feiticeira sim, Mas nesse sim. caso vai dizer que a criança Tem algum problema de ordem mental é. Então, é, Eu lembro Certa vez estudando lá na CF Um domingo à tarde CF um... Sociedade de Estudos Espíritas é, Fraternidade é, No bairro da Penha, Penha Na rua Enes Filho, 71, número 71 Porque os menina. ouvintes não são obrigados a ler o seu <risos> pensamento é, Não mas, tem GPS É, mas aí ela olha, fala graças a Como Deus. se o ouvinte soubesse da onde mas que ela Mas Mas E ainda ia falar na Penha né? Você deu o endereço completo Mas o detalhe foi o seguinte Certo domingo estávamos estudando o Evangelho Aí terminou o estudo Um dos, um dos companheiros fazia, Faz parte da casa Miranda, esse senhor aqui é um, era um familiar dele, né? Parente do pai dele, do seu Alves. E ele é pastor. Ele, evangélico, pastor. Pastor Pardal? Não. É, não, Pardal também é. <risos> se não é pastor, é um aspirante de pastor. Não é, Pardal? Pois é. E aí o detalhe, gente, é que ele, ele foi lá acompanhado do seu, seu Alves, levou ele. Porque tinha acontecido algo interessante. Ele estava com um filho de cinco anos, que do nada olhava às vezes para a mãe e o pai, aí dizia ao oh, pai, você para de ficar agarrando ela, viu? Porque só minha esposa já foi cinco vezes. <risos> Entendeu? E o garoto estava apresentando momentos de, de uma memória lá de trás, que o pai, pastor, queria compreender, porque aquilo estava, entendeu? E certa vez eles estavam numa, num, num restaurante, ele falando, e o garoto foi e falou algo, ou apareceu na televisão uma determinada notícia, já faz muito tempo, foi uma das duas coisas assim. E a notícia que estava aparecendo na televisão, o filho já tinha falado para ele que ia acontecer aquilo. Então, ele estava querendo ver a melhor maneira de como lidar com aquela, aquela situação nova na vida dele, sem faltar com a maturidade a respeito à religião que ele tinha abraçado, mas sem ficar também desorientado. Porém, o que deixou mais gritante foi o garoto narrar em várias situações que já tinha sido esposo da mãe três ou cinco vezes. Entendeu? Entendeu? O garoto de 5 anos de onde ele teve essa ideia? Entendeu? Essa é o que você está falando. A criança, de repente, tem uma percepção e faz uma leitura que você não faz ideia de como. O Heitor, meu filho, com 8 anos de idade, eu foi sete, estava na casa da minha mãe. A vizinha passou, foi chamada a ambulância, o SAMU. E aí foram atender lá a vizinha, no quinto andar, minha mãe mora no segundo. E aí ficou aquela expectativa né, do que tinha acontecido e de repente o Samu desceu e foi embora, sem a vizinha. E estava ela com o filho, com a, com a mãe dela, e aí minha mãe falou, é não levaram a, a, a dona fulana, ficou. Né? O que, que será que aconteceu? aí Quando minha mãe fez menção em ligar para o rapaz, que era o filho, para perguntar o que houve, o, o Heitor, meu filho, falou, ela morreu. Ela olhou para minha mãe e falou, não, ela morreu por isso que eles não levaram. Aí quando minha mãe pegou o telefone e falou com o um rapaz, o rapaz falou assim, ah, Dona José, infelizmente minha mãe está aqui falecida, eles não puderam levar. Então, é feiticeiro? Não é? Não, então, assim, as crianças estão aí, essa nova geração de espíritos, Kardec já falava isso na Gênesis, né, a geração nova, que são espíritos que estão vindo com... Um nível de percepção. Inclusive, teve há dois mil anos atrás alguém que já falou, né? Vossos filhos e filhas profetizarão. profetizarão. É. Não teve teve, teve? teve alguém. Jesus, Jesus, de, Nazaré. Nazaré. É Jesus de Nazaré. Então, é. essa, esses médios em todos os tempos foram qualificados como feiticeiros. Maria de Fátima Beirada foi muito injustiçada em outras encarnações. <risos> ah, vamos continuar aqui a nossa. Vamos vida. lá. <risos> Deixa para lá esse passar. Deixa para lá. É. Vamos passar difícil Abra uma caixa de Pandora E depois aguente é, Basta nos comparar Diz Kardec O poder atribuído aos feiticeiros Com a faculdade dos verdadeiros médiuns Para conhecermos A diferença Mas a maioria dos críticos Não se quer dar a esse trabalho Longe de fazer Reviver a feitiçaria O espiritismo A aniquila Despojando-a do seu pretenso poder natural De suas fórmulas engrim, engrimansos, amuletos e talismãs E reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis Sem sair das leis naturais Porque muito dessa questão da feitiçaria Está ligada a uma prática que Carlan Kardec estudou muito com Mesmer Que é o magnetismo né? A manipulação através do magnetismo é que alguns médiums, né, juntamente com alguns espíritos, conseguem é, realizar dentro das leis da natureza. E que, por serem desconhecidas, saíam como sobrenaturais. Kardec viu situações assim, extraordinárias dentro do magnetismo, tanto é que, quando ele tomou contato com os fenômenos dito espíritas, ele, em primeiro momento, ele não acreditava na possibilidade de algo fora do magnetismo, ele imaginava que toda a explicação ele poderia encaixar dentro daquilo que ele estudava há 30 anos e que o magnetismo mostrava de forma extraordinária, porém ele observou que o fenômeno é, das mesas girantes estava numa outra ordem de coisas e que por detrás do fenômeno havia a presença de espíritos mas o magnetismo, a, a magia né, ela é praticada desde épocas remotas da humanidade. É a manipulação, a magia, na realidade, é a manipulação de certas forças certo, que nós, de um modo geral, não dominamos, mas que alguns passam a ter um acesso e dominam, certo? seja pela composição de, de materiais, seja Isso. Né, uma série de, de, de formas... Mas é, é a manipulação... Eu costumo dizer o seguinte, na criação tudo é energia. Já. Então, se nós conseguimos é, controlar, manipular determinada forma de energia, nós fazemos coisas miraculosas ou mirabolantes. Já. E aí entram esses feiticeiros. A mediunidade é outra história. Eu costumo dizer que é a novela das oito. Já. Sim. Exatamente, vamos seguindo aqui Continua Allan Kardec A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer Provém do erro em que estão julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns Mais uma vez, ó, você que vai procurar um médium Não acha que os espíritos estão às ordens dele Repugna a sua razão crer que um indivíduo, qualquer que possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem. Mais ou menos ilustre. Nisto eles estão perfeitamente com a verdade. Se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode à vontade constrangê-los a responder ao seu chamado, que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. E aí, Maria de Fátima, mesmo? É aí, o que dizem em sua defesa? É, fica aquela é a, é a ignorância, a inexperiência, a imaturidade, não é? E geram essas situações. Eu lembro de alguém que, no atendimento fraterno, chegou, aí, vamos conversar, o evangelho estava aberto, fazer uma leitura e uma reflexão, antes da conversa. E a pessoa falou, não, mas eu vim aqui porque eu quero falar com o doutor Bezerra. Aí eu olhei assim, eu falei, a senhora sabe, eu também. Eu também, mas... Enquanto o doutor Bezerra não vem, vamos refletir o que o evangelho fala, porque alguém vai nos assistir em nome de Jesus, não é? <risos> Mas eu entendi, sabe? Ela ouviu falar do doutor Bezerra, de todas as coisas que ele propicia a nível de fortalecimento, de aconchego, e ela achou que dentro da necessidade dela, o doutor Bezerra estaria ali esperando. Por outro lado... Alguém foi ao Curtume Carioca para fazer uma consulta com o Dr. Fritz através daquele Edson. Não era Edson, não, é Ruben, Dr. Rubens. Dr. Rubens. Rubens. E aí estava na fila. Essa pessoa é do Povo Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Uma média de lá, assiste, frequenta, tal. Mas foi fazer a cirurgia com o doutor Fritz lá no Curtume Carioca. Chegou cedo, está na fila tal. E quando foi chegando a hora dela, algo distraiu ela. E a pessoa foi atendida, chegou a vez dela e ela estava dispersa. Aí o médio, através do doutor Filipe, <risos> falou para ela, com um sotaque alemão, anda minha filha, doutor Bezerra está aqui esperando a senhora. <risos> Entendeu? Mas foi interessante, por quê? Porque ela é médio do Posto Espírita de Caridade de Bezerra de Menezes. Ela faz parte do grupo de estudo, da tarefa mediúnica, e estava com determinada dificuldade orgânica, e ela achou que Dr. Fritz seria mais eficiente em fazer a cirurgia espiritual dela lá no costume Carioca. Ela narrando isso, quando ela falou, Gente, eu passei uma situação e narrou. Na, eu estava atenta, do nada eu despersei, mas foi para que ele pudesse me chamar a atenção, querendo dizer, olha, a necessidade que a senhora tem pode ser atendida onde a senhora está. Por quê? Nós não fazemos ideia de tudo que os Espíritos nos envolvem no momento em que nós entramos no, numa, num templo religioso com a intenção realmente verdadeira do bem. É isso aí, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com o estudo de um livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu sou Eduardo Araújo, estou com a Luísa Guigino, Maria de Fátima Miranda e, na técnica, o nosso Pardal. Estamos no tópico Médios e Feiticeiros, e aí Kardec respondendo a perguntas do visitante, ele vai fazer mais uma agora. O visitante pergunta o seguinte. Neste caso, todos os efeitos que certos médios acreditados obtêm à vontade e em público não são ao nosso ver senão charlatanice? Resposta de Allan Kardec. Não o digo em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem talvez por já terem sido prestigitadores na vida terrena. Também há médiuns especialmente próprios para esse gênero de manifestações. Porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos por menos elevados que sejam representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade e sobretudo em público é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui-las antes de vermos nisso a ação dos espíritos. Devemos observar minuciosamente e ter em conta que o caráter e os antecedentes do médium Olha, olha como isso é importante aí, prezados ouvintes, internautas Quem é aquele médium? Né? Kardec chama a atenção Quem é a moral? E ele continua Os antecedentes do médium quer um grande número de circunstâncias Que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos podem fazer apreciar então, a Luiz Iguigino, Maria de Fátima Miranda, é, o capítulo do livro dos médios que fala da influência moral do médium, ele é fundamental, né, porque por melhor que o médium seja, em termos de capacidade mediúnica, se ele não é um médium confiável e assistido pelos bons espíritos, ele pode ser usado por entidades enganadoras. É, o, na realidade, o médium é médium. É médium, é. só. Mas se ele não se é, afiniza é, nessa, nessa afinidade fluídica com os bons espíritos, ele vai continuar sendo médium. É. Vai continuar mas, sendo médium. Mas de que tipo de espírito? Aí, é que... Aí é que está a questão. E eu volto, a, eu sempre repito isso, que várias Sim. vezes o ouvinte liga para a gente e fala, Ah, mas eu fui num médium e ele me falou tudo. Pode. Pode. Pode. Isso não quer dizer que aquele médium e aquele espírito que falou tudo sejam bem intencionados. Esse, esse é o problema. Qual a intenção é. dessa revelação, vamos chamar assim? É. E aí a pessoa questiona o seguinte, Luiz. Ué, mas você está me dizendo isso, mas como é que a pessoa vai saber coisas da minha vida que só eu sei? É. E aí, Maria de Fátima Mereira? Né? É porque não basta ser um bom médium. É necessário ser um bom, médio, bom. Você pode ser um bom instrumento de algo que não é tão útil. E outra coisa, fofoqueiro não tem informações? Tem. Sim. Tem fofoqueiro é. aqui encarnado, tem fofoqueiro desencarnado. E outra, e outra coisa, nós aprendemos na, nas obras de André Luiz que nós trazemos conosco arquivos de tudo aquilo que nós somos e fizemos. Não estão aflorados, é aquele negócio do esquecimento do passado, né? Não estão aflorados, não estão disponíveis, mas estão conosco. E determinados espíritos é, desenvolvem uma capacidade de entrar no nosso purão mental. Certo? E ali está tudo, tudo que eles precisam. Certo? Para que nos digam o que, é que você descobriu aí, miranda Não, aqui é outra coisa. Ah, eu pegar. bom. Tá não Ela discutiu. com seus alfarrabos Mas eu lembrei de um, de um amigo que nós temos em comum Que ele dizia assim Se você me falar de João das Coves Que está psicografando Chico Xavier Eu não tenho necessidade de checar Mas se você falar De João das Couves Que Chico Xavier está psicografando Esse eu quero ler <risos> <risos> Entendeu? Porque olha o Fulano tal tá é médio Chico está psicografando através de tal médio Chamado João das Coves. Porque a gente precisa saber do Chico Se der boa utilidade a obra que ele deixou Já vamos fazer, né? Proveito Mas se alguém diz assim Olha, tem um espírito chamado João das Corbes Que psicografou através do Chico Eu quero ler a mensagem Porque deve ter alguma coisa que vai me fazer Refletindo bem Porque é um bom médio bom né? Que vai estar à disposição Dos bons espíritos Não quer dizer que os espíritos ainda inferiores não possam se manifestar Sim. através de um médium bom. Sim, não pode, quer pode. Bom. Por isso que eu falo que o não. João das Coves é alguém anônimo que pode ter um nível de maturidade bem mediana, semelhante. No à nossa. livro chamado Trias da Libertação, Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Flomeno de Miranda, ele fala de um médium que trabalhava com o Dr. Hermann Grass. Que era um dos médiums lá do Dr. Fritz, foram trocados alguns nomes. E esse médium começou a tarefa dele de forma coerente, correta, no trabalho de é, ajudar as pessoas com, é, em problemas de saúde. O médium, porém, com o tempo, foi se perdendo pelas tentações, as facilidades, os presentinhos, promiscuidade sexual. E o, o espírito que trabalhava com ele teve que se afastar e um outro espírito, né, enganador, se aproximou dele. Só que havia uma situação em que uma criança estava muito doente e precisava de um socorro. Essa criança foi levada a esse médium e o Hermann, Herman, ele, na hora, ele reassume o comando e afasta o obsessor que tinha tomado conta das faculdades mediúnicas daquele médium. A própria esposa do médium notou a diferença. Né? E o Aloysio está olhando para o relógio. Ele notou a diferença e viu que era realmente o Dr. Herman que estava de volta. Porque quando é necessário, mesmo pelo médico que está desviado, que está perdido, a espiritualidade vai prestar o seu o mérito de quem buscava. e o mérito de quem estava buscando. É por aí. É por aí. E com o olhar penetrante de Aluísio Guigino, né, e que nós não ousamos, ó. Até o Pardal botou a música Quando o Aloysio olha, a música entra Estamos chegando ao final de mais um programa Maria de Faixa Miranda Desejando muita paz aos nossos ouvintes Jesus nos guarde Até o próximo programa Se Deus quiser e Ele há de querer Muita paz Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina Espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza para comentar os textos da revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando com o programa Luz na Penumbra, Bil Fabiano Cordeiro. Juntos mais uma vez. Vamos nós. Técnica, nosso querido pardal. Isso aí, minha voz está mais alta agora. Né? É, rapaz, olha aí, tá legal agora, ficou bacana. Gostei, gostei. Muito bom, muito bom. Vamos nós seguindo aqui com o nosso estudo, né? É, ano ímpar, maio de 1859, em maio de 2023. Exatamente, é isso aí. É, oh, então, sem dúvida, estamos nas considerações aqui do senhor Abade, né? E que o Kardec vem trazendo a respeito de elucidações sobre a doutrina espírita, tá? Sobre as questões... Da verdade, né? Da verdade que traz a doutrina, de todos os seus experimentos, de tudo que. É, até hoje não foi, é, de alguma forma, contestado. Desconstruído. Desconstruído, né? né? Muito pelo contrário. Né? É, a gente pode dizer que a ciência ainda precisa né, acompanhar de alguma abraçado. forma, abraçar né? toda uma situação aí. Então, continua ele dizendo assim, Bill, texto longo, hein? Bem, bem longo. Texto longo. Vamos ler esse parágrafo inteiro aqui, tá? Para mim, durante 35 anos, fiz do sonambulismo um estudo especial, que nele fiz um não menos aprofundado de todas as variedades de médiuns. Digo como todos aqueles que não julgam, pela visão de uma única face, que o médium é dotado de uma faculdade particular, que não permite o confundir com o sonâmbulo, e que é completa independência de seu pensamento e está provada por fatos da última evidência para qualquer que se coloque nas condições requeridas para observar sem parcialidade. Abstração feita das comunicações escritas, qual é o sonâmbulo que jamais fez jorrar em seu pensamento de um corpo inerte? que produziu aparições visíveis e mesmo tangíveis, que pôde manter um corpo pesado no espaço sem ponto de apoio. Po foi por um efeito sonambúlico que um médium desenhou, há 15 dias em minha casa, na presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem morta há 18 meses e que jamais conhecera. Retrato reconhecido pelo pai presente à sessão foi... Por um efeito sonambúlico que uma mesa respondeu com precisão as respostas propostas e mesmo as perguntas mentais? Seguramente, admitindo-se que o médium esteja num estado magnético, me parece difícil acreditar que a mesa seja sonâmbula. Mais uma vez, a gente se reporta lá ao capítulo 19 do, do livro, dos médiums, livro dos médiums, né? Não é a chave, não é a mesa, não é a porta que tem a inteligência. Aquilo se moveu por causa de uma inteligência que agiu sobre aquele, aquele objeto exatamente. inerte. Sobre aquela matéria inerte. Não é isso, Bill? É assim que Sim, funciona? Isso aí, uma causa é. inteligente. Exato. né? E os fatores necessários ali: o médium necess... é necessário, o ectoplasma necessário e né? tudo. Né? Enfim. Então, Kardec vai, continua dizendo, Dissestes que o médium não fala claramente, senão de coisas conhecidas. Como explicar o fato seguinte, e sem outros do mesmo gênero, que se reproduziram muitas vezes e de meu conhecimento pessoal? Um de meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele perdeu de vistas há 15 anos está ainda neste mundo. Sim, ele vive ainda, lhe respondeu. Ele mora em Paris, em tal rua e tal número. Ele foi e encontrou a pessoa no endereço indicado. Foi ilusão? Seu pensamento poderia lhe sugerir essa resposta? Se em certos casos as respostas podem concordar com o pensamento, é racional concluir disso que seja uma regra geral. Nisso... Como em todas as coisas, os julgamentos precipitados são sempre perigosos, porque podem ser desmentidos pelos fatos que se observam. De resto, senhor Abade, minha intenção não é fazer aqui um curso de espiritismo, nem lhe discutir o erro, nem a verdade. Me seria preciso, como disse sempre, lembrar os inumeráveis fatos que citei na Revista Espírita, assim como as explicações que lhes dei em meus escritos. Chego, pois, à parte de vosso artigo que me parece a mais grave. Intitulastes vosso artigo Uma religião nova em Paris. Interessante aqui que a gente tem ouvido recentemente na própria emissora e, e, e vários dos nossos é, expositores falar dessa situação. O Espiritismo não é a nova religião, não é uma Sim. nova, né? Sim. É a religião. Exatamente. É diferente, né, Bill? Exatamente. É, é, lembrando de Leão Denis, né? Quando ele é perguntado se, é, se o espiritismo é o futuro da religião, né? Ele diz que, não, melhor, se o espiritismo é... é me, me fugiu agora. Se o espiritismo é o espiritismo seria o futuro das é, religiões. É o futuro da A religião é, do futuro é, não. não ele é o futuro das religiões. Exato. Né? É, Enfim, é. É, desculpem até, mas eu acabei uhum. fugindo. A gente aqui. esquece mesmo. A gente esquece é. tanta coisa, tanta informação. Uhum. Né? Então ele é, ele é é bem caro, né? Que é o futuro das religiões. Exato. E não, não. Para muitos pode até soar como soberba, mas o tempo dirá né? se, é, se é soberba ou realmente né? se é o, o que está predito. A verdade, né? Né? Que verdade. A verdade exatamente. Porque a verdade vai vir à tona, é, exatamente. vai acontecer, porque é da vontade de Deus. Como diz Paulo, não há nada que esteja oculto que não venha é, à tona em algum momento. Então, exatamente. uma hora vai aparecer. Né? Né? Então, ele vem falando, olha, supondo que tal fosse com efeito o caráter do Espiritismo... Haveria aí um primeiro erro, tendo em vista que está longe de se circunscrever a Paris. Ele conta vários milhões de adeptos espalhados nas cinco partes do mundo e Paris não lhe foi o foco primitivo. Em segundo lugar, é uma religião? Tratarei de mostrar o contrário. O espiritismo se funda sobre a existência de um mundo invisível, formado por seres incorpóreos, que povoam o espaço e que não são outros senão as almas daqueles que viveram na terra ou em outros globos, onde deixaram seu envoltório material. São esses seres aos quais demos, ou, ou melhor, que se deram o nome de espíritos. Esses seres que nos rodeiam sem cessar, exercem sobre os homens com seu desconhecimento uma grande influência. Eles desempenham um papel muito ativo no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico. O Espiritismo está, pois, na natureza, e se pode dizer que, em uma certa ordem de ideias, é uma força, como a eletricidade é uma outra, sob outro ponto de vista, com a gravidade universal e uma é, é que é uma outra, né? É interessante que a gente encontra na, na, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 8, se eu não me engano, quando ele fala do, do vento que você ouve, mas você não sabe de onde veio nem para onde Sim. vai. Ele fala ali que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, ele, ali ele já retrata para você que existe uma energia. Exatamente. Existe uma energia que viaja pelo universo... E a gente pode colocar no plural: existem energias que viajam pelo universo, aguardando, vislumbrando novas oportunidades de aperfeiçoamento. Sim. Ele é muito claro ali quando ele fala da reencarnação, né, Bill? Sem dúvida alguma. E do, pelos universos, né? Exato. Ela gira pelos universos como um todo, né? Uhum, com certeza. Ele continua aqui dizendo: Ele nos revelou. O mundo dos invisíveis, como um microscópio, nos revelou o mundo do, inf, dos infinitamente pequenos que não supunhamos. Os fenômenos das quais esse mundo invisível é a fonte, deverão se produzir e são produzidos em todos os tempos. Eis porque a história de todos os povos os menciona, unicamente em sua ignorância. Os homens atribuíram esses fenômenos às causas mais ou menos hipotéticas e deram, sob esse aspecto, um livre curso à sua imaginação, como fizeram com todos os fenômenos cuja natureza lhes era imperfeitamente conhecida. O Espiritismo, melhor observado, depois que foi vulgarizado, vem lançar a luz sobre uma multidão de questões até aqui insolúveis ou mal resolvidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que conta entre seus adeptos com homens de todas as crenças e que, por isso, não renunciaram às suas convicções os católicos fervorosos que não praticaram menos todos os deveres de seu culto, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanes, há de tudo, exceto materialistas e ateus, porque essas ideias são incompatíveis com as observações espíritas. Bill, o que a gente pode falar aí? Tudo que a gente estava conversando, né? É, exatamente. Essas questões, é, por exemplo, que colocam materialistas e ateus, né? são uhum. os que negam a, a, a existência de algo superior, né? de algo que está acima de nós. E como você falava aí de energia, né? todas as doutrinas né? e religiões, sejam elas... Israelistas, israelitas, budistas, brahmanistas, né? Elas concordam, é, convergem para um mesmo ponto, que é a existência de Deus, né? Uhum. A existência de algo superior, de algo, de uma energia. A gente não sabe ao certo, né? Muitos se apegam àquela questão é, é, antropoformológica, né? De um de um com barba, né? De, de de Bengala, como se fosse um Zeus. Né? uns um Zeus, mas não É uma energia, né? e a pergunta número um É bem clara sobre isso né? é... Inteligência suprema Causa-prima de todas as coisas uhum. né? Então é mais ou menos isso né, Renato Sim, perfeito Estamos no programa Luz na Penumbra Revista Espírita, Ano Ímpar Maio de 1859 Eu, meu parceiro Bil Fabiano Cordeiro né? Juntos Vamos lá, né? Continua Allan Kardec é, falando aqui pra gente. Foi justamente o que a gente falou, né? A, a, a, a, a, o caso de aparecer, o fato de aparecer espíritos católicos e tudo Sim, mais hein? na própria codificação. Exatamente. É? Isso vai de conta que o doutor Bezerra também falava, né? Você não precisa deixar de ser o que você é para crer no Espiritismo. É, exatamente. Mas não precisa, né? Você precisa. Basta tão somente. É, acreditar que é assim, porque é. você sendo isso ou aquilo vai acontecer com você exatamente a mesma coisa que vai acontecer com o outro. É, trazendo mais a questão filosófica da doutrina, Exato. não religiosa, né? Você tem que mudar o seu estilo de vida, Sim. mudar o que você pensa, como você pensa, né? Se você pensa na... vamos colocar aqui uma coisa bem vulgar aqui, uhum. né? Você vive lá no mundo, por exemplo, como muitos dizem, né? Uhum. Com a sua farra, com a sua nos bares da vida, nada contra quem vai, enfim, a gente está só fazendo uma uma uma, uma alegoria, uma alegoria, né? Então é, fica meio incompatível, né, com o um cristão, porque ao invés de você estar tá fazendo algo, por exemplo, jogando cartas, vamos botar assim, mas me perdoe quem joga, quem gosta de jogar carta, fica o dia todo jogando carta, uhum. você está deixando de fazer algo para alguém, né? E, e lá na, na 642, do, do, do livro dos espíritos, até com ela aberta aqui, 642, do livro dos espíritos diz o seguinte, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura, guardar o seu cantinho lá no céu? Ou seja, eu só não fazendo o mal já estou salvo? Os espíritos respondem, não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, não adianta também você querer abraçar tudo sem condições para isso, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Perfeito. Ou seja, diante de uma ação em que eu posso fazer bem para alguém, ajudar alguém, e eu não faço, se a pessoa cai, eu sou culpado por aquilo, porque eu poderia ter feito algo para ela não cair e deixei de fazer. Então, estou sendo penalizado, a minha consciência, obviamente, de todas as formas. Então, não basta só não fazer o mal, é necessário fazer o bem. é isso, Sim, Renato? em qualquer lugar que você esteja. Qualquer deixem. lugar. É? Qualquer situação, sem dúvida. Então, ele diz assim, O Espiritismo repousa, pois, sobre princípios gerais e independentes, de todas as questões dogmáticas. Ele tem, é verdade, consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências estão no sentido do cristianismo, porque o cristianismo, de todas as doutrinas, é a mais clara, a mais pura. E é por esta razão que, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos a, a compreenderem sua verdadeira essência O espiritismo não é, pois, uma religião De outro modo, teria seu culto, seus templos, seus ministros Cada um, sem dúvida, pode se fazer uma religião de suas opiniões Interpretar a seu gosto as religiões conhecidas Mas daí a constituição de uma nova igreja à distância e creio que seria imprudente lhe dar a ideia. Em resumo, o Espiritismo se ocupa com a observação dos fatos e não com, a, com as particularidades de tal ou tal crença. Da procura das causas, de explicações que esses fatos podem dar de fenômenos conhecidos, na ordem moral como na ordem física, e não impõe mais um culto aos seus adeptos, do que a astronomia impõe o culto dos astros, nem a pirotécnica, o do fogo. Bem mais, do mesmo modo que o sabeísmo nasceu da astronomia mal compreendida, o espiritismo mal compreendido na antiguidade foi a fonte do politeísmo, hoje que, graças às luzes do cristianismo, podemos julgá-lo mais sadiamente, nos põe em guarda contra os sistemas errôneos Os frutos da ignorância E a própria religião Pode nele aurir a prova palpável De muitas verdades contestadas Por certas opiniões Eis porque, contrariamente à maioria das ciências filosóficas Um dos seus efeitos É o de conduzir as ideias religiosas àqueles que se desviaram por um ceticismo exagerado. Perfeito, né, Bill? Perfeito. E tirando, tirando essa questão aqui que ele coloca, que o Espiritismo não é, pois, uma religião, se o fosse, teria seu, seu culto, seus templos. É porque ele não é só isso. É, exatamente. Isso, no século XIX, hoje nós temos vários templos espíritas, espiritualistas, né, sim, que, sim. que é, é, contradiria isso, mas não é isso. A grande questão maior do Espiritismo, no meu, no meu entendimento, eu não sei se o Renato vai concordar comigo, é não, não, nós não termos a quem seguir. Por exemplo, nós não temos padres, não temos pastores, não temos ministros, nós temos um pastor, que é Jesus. Então, não, é, não tem como a pessoa entrar lá na Casa Espírita e falar ah, eu estou aqui pelo Renato ou estou aqui pelo Bill Fabiano. Não pode. Você está aqui pelo Cristo, porque nós não somos professores, nós não somos doutores da lei, da, da, do, do, da casa espírita, e acho que a espiritualidade foi muito sagaz nesse sentido. né? Não coloca ninguém físico como referência. Perfeito. Nós não temos médios referentes. Óbvio, tem ah, médios referente. De, de referência, Chico Xavier, que já não está mais aqui, Divaldo, mas ok, ponto, parou. Não é seguidor de Divaldo, Divaldo Franco, Divaldo Franco mania, não existe isso. Né, Renato? Perfeito. É, nós temos o Cristo como nosso grande pastor, Perfeito. como nosso grande guia e modelo. Até porque é sabedor da doutrina, que qualquer um está sujeito às ações de espíritos obsessores, exatamente. Eu não posso seguir o Bill, seguir a B, C, é D, estiver errado F. Vai todo mundo pro buraco, vai todo mundo pro buraco. É cego guiando cego, exatamente. Não é verdade. Então eu preciso seguir quem, quem se demonstrou para mim, né? É re reflexo de equilíbrio, reflexo de equilíbrio espiritual é Jesus. Exato. Aí sim dou ouvidos a quem. A quem fala de Jesus, Exatamente. aí entra o papel do anjo da guarda, entra o papel dos benfeitores espirituais, dos guias espirituais, porque guia espiritual se manifesta num trabalho mediúnico, imprime na tela do médium e fala de Jesus. Aí sim você sabe que você está bem guardado. Exatamente. Porque se um guia espiritual se manifesta e não saúda o Jesus. Cristo... Não é? Opa, algo está de errado, né? Exatamente. Algo está de errado. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Exatamente. para sempre seja louvado, é a saudação que se deve ouvir. E se ele não o fizer, ele vai olhar para o alto, sempre sinalizar alguma coisa, agradecendo a é. permissão que ele teve de estar naquele momento ali, como muitos espíritos Estar fazem, naquela né? terra, sem dúvida. Então, observai bem. Observar muito bem para não ser enganado. Você, falou, você colocou muito bem, Bill. Você colocou muito bem. Porque muitos me perguntaram, vocês seguem Kardec? Eu falei, não. Espera <risos> aí, Kardec só teve o papel de trazer para a gente é, a codificação. E o nome mesmo diz Espiritismo. É dois espíritos. É. Ou seja, é um conjunto de regras... É um conjunto de normas, é um conjunto de leis universais que vão atingir, é, é, que, que todos estão sujeitos. Exatamente. E não importa se você não acredita em nada. Você está sujeito a isso aí. Exatamente. Você vai reencarnar. E você pode reencarnar continuando a não acreditar em nada. Sim, sim. Nós deixamos sempre dúvidas né? dentro da nossa interpretação. A luz da nossa ignorância, como eu sempre falo. Só que Jesus... Tudo que Jesus fala e falou e fala até hoje, não deixa margem para dúvidas. Quando ele diz, Amarai a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo e ponto. Perfeito. E vira as costas e vai embora. Uhum. Quem vai interpretar de outra forma? É. Jesus não deixa margem para dúvidas. Nós não. Sempre a luz da nossa poucas, pouco esclarecimento, a luz da nossa ignorância, a gente sempre vai pregar a dúvida em alguém. Por uhum. isso que o Cristo é o nosso guia e modelo. É. A ovelha míope que eu sou ainda, não é? Né? Preciso de... Né? De, de, de outros para me darem a mão para mostrar um para mim né? o caminho então a gente lembra do Emmanuel falando para o Chico Chico, a partir do momento que eu não falar mais de Jesus e de Kardec e quando ele diz Kardec, ele diz o Espiritismo, exatamente. não é falar do Kardec, não, não, não. é falar do Espiritismo, a gente precisa entender exatamente, né? você me esquece e segue Jesus e o Espiritismo, é isso você segue o que tem que seguir né? então é isso que a gente faz, a gente procura seguir o que? o guia espiritual, o que, é que ele está falando? tá de acordo com o Evangelho, então vamos seguir. E agora a gente vai se seguindo, tiver, né? Vamos seguindo pro final. O final. E a música tá subindo. Olha e vai aí. Vai Olha assim, vai subindo e vai subindo. Muito obrigado a todos pelo programa, é, pela participação por estarem aí, né? Vamos juntos. Mais uma vez até o próximo programa se Deus quiser. Bill Fabiano. Muita paz a todos. Vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa Na voz de Geraldo de Aquino Jesus, dá-nos coragem para a luta Piedade para os insultos E misericórdia para as injustiças e ingratidões Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas De ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.